Saudação, internauta. Seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje começa a nossa série de Comandos 2. Men of Courage. Homens de Coragem. Essa aqui não é a versão remasterizada. Essa aqui é a versão original. E para esse primeiro vídeo, vamos jogar as missões de treinamento. Começando pela primeira. E vamos jogar no Very Hard. We must clear this border post to allow our troops to pass through. If we get rid of the commanding officer. O resto não será capaz de oferecer nenhuma resistência. Primeiro, temos que eliminar esses dois sem fazer nenhum sujo. Eu posso subir para as regras e lutar com eles para cruzar a caixa. Provavelmente vamos encontrar alguma coisa interessante nisso. Se você pegar as regras de metal, traga eles aqui e eu vou cortar essa fence e desativar as minhas. Para essa missão will temos o Sapador e um personagem novo chamado Nupin, que é o Ladrão. O Sapador a gente já conhece, que é especialista em explosivos. Yes. Já o Ladrão, ele se movimenta mais rápido que os outros. É capaz de escalar os postes Passar por lugares estreitos uh -huh. E destrancar caixas trancadas Subindo Adiante Agora amarra os caras Porém para conseguir isso ele não possui armas E ele também não é capaz de amarrar os inimigos Digamos que é a sua desvantagem Não esqueça de deixar o seu comentário Lembre-se que eu leio todos os comentários Agora é só descer e destrancar essa caixa this... Granadas e a tesoura cortador de arame okay. diferente da versão remasterizada essa versão permite jogar em modo multiplayer então se Or você quiser jogar uma partida comigo entre em contato Acesse o nosso servidor do Discord e fique por dentro. Link na descrição do vídeo e também fixado aqui yes. no primeiro comentário. Ok. A, a versão remasterizada ainda está cheia de bugs que não estão presentes na versão original. Ok. Sim? Yes. Aham. Uh -huh. Via livre para Salvador. Me Ok. Kit de primeiros socorros. Okay. E agora passa a granada. E... Obliterar! Uh. Pronto! Agora só falta... Uh -huh. Desativar as minas. Uma mina aqui. Está done. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. No problem. Yes? Lembrando que você Heel. também pode pegar a mina para você usar. Contra os inimigos. Para pegar qualquer coisa é a tecla Shift. Quick, wasn't it? It. E para... Visualizar e trocar itens, é até com a, a tecla W. Ok. Está Ok, yes. isso aí conseguimos. E agora vamos para a próxima. Olha o boi na verde aí. Okay, guys, this group of soldiers has been isolated from their squad. Let's see if we can offer them a hand or a knife. According to my notes, there's a radio in the little house. When the situation's under control, we'll use the radio to inform headquarters. I'd sure like to find out what's inside those boxes. I'm ready. Passa a faca nele, uh -huh. um já foi, dois, uh -huh. Hi -hi -hi. foi visto, foi visto, toma, olha uma chave, com essa chave a gente consegue destrancar a porta, yeah. agora temos o boi na verde, que dispensa apresentações, e também temos aqui o grande condutor, Follow me. muito subestimado, okay. Agora nós temos um canal na Twitch, chamado Obliterador Oi. X. Lá estaremos jogando os comandos HD Remaster, dentre outras coisas. O link vai estar aqui oh. na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Estou pronto. Estamos esperando. Ahá. Uh -huh. Oi. Toma. Ah, okay. moleque. Foi na verde ninja, rapaz. Good. O que, que temos aqui? Granadas, molotov. Uh -huh. E gás de fumaça. Opa, granada. Isso aqui é pro sapador! E. That's it. E agora vamos usar o rádio. Defend your position and destroy that tank. I was e trained. aqui vai uma dica. Se você precisar abrir uma porta com chave, você tem a opção de explodir a porta. Você pode usar um barril, uma bomba okay. ou uma granada para fazer isso. A chave a gente pegou lá com o oficial. Pronto. Agora é o seguinte: virar uma galera e um tanque. E para isso nós temos a ajuda desses aliados aqui. Okay. Ready, sir. E agora a posicionar os aliados. We're ready. Essa galera aqui. Ordem, sir. We're waiting. Observe que apareceu um botão do lado inferior direito da tela Enquanto a gente não apertar esse botão Eles não virão Então você pode Let's posicionar go. a sua equipe da maneira como desejar Muito bem, vamos esconder por aqui yeah. Yeah. As missões de comando se podem resolver de inúmeras formas Ready Let's go e nossos comandos avançam. All right, all right, vamos Order lá, vamos sir. lá. Uh, ready, sir. Aha, uh avem -huh. eles. Vou mm -hmm. oh, biterá. Segura essa. Ok. Tudo right. então é isso. Essas foram as missões de treinamento. Eu me chamo André. E você está no dos Jogos. No próximo vídeo, vamos começar a primeira missão. Olha o tanque aí. Toma, palhaço! É isso aí, missão completada! Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima! Dispensa!